E aí galera, beleza de nada tá com vocês com mais um vídeo E olha só a situação que a gente se encontra aqui em Los Santos, malandro Bom, não sei se vocês viram aí o meu vídeo, eu postei no do domingo passado Eu vou deixar no finalzinho aqui, tá, desse vídeo, então assiste até o final Como tudo isso aqui já começou, galera Como vocês podem ver aí, uma onda gigante, tsunami, né é... Inundou Los Santos totalmente, mano O Franklin conseguiu sobreviver Eu queria até pedir um pouquinho é, de paciência e desculpa, né, <risos> pra vocês Que às vezes algumas coisas dão errado E quando você vai ver, tipo, você tá pra postar e você viu que deu errado O vídeo ele ficou um pouquinho, ah, muito, deu um zoom, né, o jeito Caraca, eu não tô conseguindo andar com o barco aqui, velho Eu não tô conseguindo andar com o barco e galera, a gente tá aqui em Loção... Olha o que a onda tá fazendo, mano. Ela tá me empurrando. Olha a situação que se encontra a cidade. Eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo dirigir. Será que estragou o barco? Será que estragou o barco? Maluco, as ondas tão... Tão sinistras. Aí, aí, aí, aí, aí. Caraca, moleque. Ó, essa... Essa parte aqui... Do... Do Franklin... Ela é uma parte bem alta Olha a casa do Franklin ali, ó eu, eu já tava quase lá no prédio Meu Deus, o que aconteceu? E agora? Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? Eu não tô conseguindo pilotar, sério, galera Não vai pra frente E seguinte, eu... Eu vou tentar ir mais ali pra parte do... Caraca, eu não... consigo. o carro passando Meu Deus, eu não... Caraca, agonia Vai, aí, vai, vai, vai Ele começar a andar, ele vai Aí, aí, aí, aí, aí, aí não, não, não, não, roscou na árvore Vai passar, vai passar As ondas não querem deixar eu ir, galera Ai, não, cara Tá difícil Tá difícil me livrar Mano, o, o bagulho tá tão sinistro Que ele me empurrou de novamente pra onde eu tinha pegado o barco Como assim, Tinato? Você pegou esse barco? No primeiro vídeo eu consegui pegar esse barco aqui Pra tentar sair dessa situação que tá horrível, mano Horripilante Agora tá indo, vamos colocar aqui em primeira pessoa Se liga O bagulho tá sinistro, cara Nós não sabemos o paradeiro da, do Michael Nós não sabemos o paradeiro do Trevor Mas o que a gente precisa, galera É de um submarino Pra tentar é, ir por baixo Pra ver como é que tá a situação da cidade ó. Dessa vez eu tô conseguindo ir Ó, o barco conseguiu, tá conseguindo... É... Avançar sobre as ondas Meu Deus Daqui a pouco eu vejo o Gabriel Medina o Kelly Slakers Caraca, mano Muitas pessoas morreram, galera Negócio sinistro, mano Antes de acontecer o tsunami, houve um terremoto Porque normalmente o que causa o tsunami é um terremoto, né? Dá uma rachura aí no numa ranhura, sei lá como é que chama, no mar e acaba criando ondas gigantes. Foi assim que as ondas atingiram o Japão lá, mano. Bom, a gente tá conseguindo avançar, velho. O barco tá, tá, tá forte, hein. Eu preciso encontrar um submarino. Eu não sei onde eu vou encontrar esse submarino, mano. Se eu mergulhar aqui, eu, eu acho que esse barco aqui, ele não tem suporte para aqueles tanques de né, de ar, né, mano Mas a gente vai precisar de um também Meu Deus, olha só a cidade, tá submersa, mano Caraca, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tempo fechado Olha só onde a gente tá A gente tá próximo do Maze Bank Próximo do centro aqui da cidade E as ondas continua Devastadoras Eu não sei como é que esse barco tá aguentando, velho Não sei como é que esse barco tá aguentando Mano, as ondas Tá muito grandes, velho Mano, se liga, nem parece que isso aqui é GTA Bora, um helicóptero Helicóptero de busca, galera Helicóptero de busca Ei, ei, ei, ajuda Me ajuda, me ajuda Caraca, passou um helicóptero de busca aqui Rapaz do céu meu Deus Onde tá aquele prédio que tem aquela construção Velho, eu vou tentar ir lá, galera Vou, tá, vou tentar ir lá, vou tentar ir lá Naquele prédio que Em construção Mano, as ondas são muito grandes São muito grandes Olha isso, cara Muita coisa tá inundada aqui Ali, ali, ali, ali, ali, vamos tentar chegar nele Vou pular, vou, vou sair do barco aqui Vou sair do barco Ó, esse lado aqui acho que a gente consegue Acho que a gente consegue Caraca, Franklin ah, Olha o prédio, galera Meu Deus Vamos lá Será que eu consigo entrar aqui? Não dá, tá fechado Caraca, olha a cidade, malandro Eu precisava encontrar o submarino, mano Como que eu vou encontrar o submarino nessa situação? Bom, primeiramente, vamos tentar subir nesse prédio Ó, oh, talvez a gente consiga subir pela torre aqui, ó. Oh. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou tentar subir pela torre. Ei, ei, ei, ei, aqui, aqui, aqui, ó. Oh. Ó. Oh. Aqui, aqui, aqui, ó, oh. a gente vai conseguir. Bobo, oh, oh, bobo, oh, oh. sob Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, Franklin. Sobe. Ó oh, galera, conseguimos vai, vai, vai. Meu Deus Conseguimos Caraca, yes Conseguimos subir galera no prédio Meu Deus Cara, vocês vão ver daqui de cima Como tá Crítico A situação de Los Santos manos. Meu Deus Olha isso Olha o nosso barco Caraca A cidade tá irreconhecível Inreconhecível, mano Caraca, vamos subir lá no topo Aqui a gente já tá livre de qualquer risco Cacete de agulha, mano Rapaz, isso aqui é... Isso aqui é grande, hein Galera, conseguimos chegar aqui no topo Agora eu não sei como é que eu vou pular lá no prédio, cara Vai dar ruim, mano Será que tem um paraquedas aqui? Olha ali, tem um paraquedas, mano Tem um paraquedas aqui, ó Deixa eu pegar ele Boa Caraca, moleque Olha isso Dá pra subir aqui? Não, não, não, não, não, não quero subir, não quero subir Iniciar para que. Não, não, não, não, não. Vamos tentar pular ali no prédio, galera. Meu Deus, cara. Olha isso. Caraca. Vou pular, vou pular. Ah, vou paraquedas. Galera. Eu não sei o que fazer, velho. Eu subi aqui. Olha lá, olha lá o submarino, cara Olha lá, galera, o submarino Vamos pular, vamos pular Vou tentar pegar ele Certo que a gente ia encontrar um desse aqui Porque a água subiu Vamos ver se a gente consegue pegar ele, mano Vamos ver se, vai dar, dar, se a gente vai dar conta de pegar ele Ainda bem que a gente tem paraquedas Esses prédios tudo tem, velho Cadê? Nossa, eu caí quase em cima Boa Vai, nada, nada, Franklin Vamos tentar pegar ele, vamos tentar pegar ele Caraca Cadê, cadê, cadê, cadê? Meu Deus, cadê? Ai, ah, eu vou tomar uma barcada na cabeça Onde tá? Onde tá? Caraca, que loucura Aqui, galera Ai, meu Deus Como é que eu vou subir nisso? A água tá muito forte. Mano, quem que tá na casa do Michael? Você não conseguiu ir de submarino, cara? Não sei porque ele desce com tudo e bate e explode, galera. Será que é a força da, da natureza, das ondas, da água? Mas a gente tem um mergulhador. Bom, a casa do Michael tá ali. Galera, chegamos aqui ó na casa do Michael. Caraca, olha o carro aqui, mano. Meu Deus. O que, que é aquilo ali? Ó, o portão abriu. A porta tá funcionando debaixo d'água. Caraca, o carro da Amanda. Meu Deus. Será que eu consigo entrar aqui? Eu não sei se. Eu acho que a porta não abre pra mim. Vamos ver. Abriu! Caraca, moleque Que isso Tá dizendo que ela tá morta Mas como assim? Olha lá, olha lá. Ué, ué? Caraca, que bizarro, mano Olha só, galera, vamos lá no, no, no, no, vamos lá no strip club pra ver como é que tá Caraca, ela tá morta, galera A Tracy tá morta A, a coisa também, porque apareceu pra me reviver, mas ela tá, ela tá fazendo assim, ó, lá debaixo d'água, o espírito E o Jimmy? Caraca, vamos lá no strip club pra ver, velho. Meu Deus. Aí, o Jimmy. Tá morto também? Caraca, moleque. Não tô entendendo nada. Caraca, cadê o Michael, velho? Olha lá, tá aparecendo o um teto. Meu Deus. A família do Michael, tudo, todos morreram afogados, não conseguiram sair, velho. Ah, mano, tá ali, cara, que loucura. Ela estava aparecendo pra mim reviver ela. A TV tá ligada, a TV é a prova d'água. Galera, é o seguinte, vamos lá no clube de strip pra ver como é que tá lá, cara. Chegamos aqui, eu não sei como é que o funk tem tanto fôlego assim, mas beleza, ele tirou lá o negócio de. O hidrante lá, não sei como é que chama. Vamos ver, vamos ver como é que tá aqui dentro. Caraca, não tem ninguém, velho. Meu Deus. Olha isso, cara. Minha nossa. Galera, o negócio é o seguinte: se vocês quiserem que eu explore mais aqui Los Santos inundada, é, eu vou tentar colocar um controle aqui pra mim tentar guiar o, o submarino com a melhor perfeição. Eu trago um próximo vídeo pra vocês, aonde vocês querem que eu vá. Olha só como é que tá aí o, o, o clube de strip, velho. Completamente mudado. Posso ser que no próximo domingo eu trago esse vídeo Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei, compartilha Se inscreve no canal, obrigado pela moral Por assistir, até uma próxima e fui!